Aí tu fala, pô, tu tem que ganhar um pouco de massa pra emagrecer, porque o processo anabólico consome energia. É uma reação endergônica. O processo catabólico é uma reação exergônica. Quando você quebra a massa muscular para obter energia, você libera energia. A mulher fala, não, mas eu não quero ser popozudo e tal. Eu falo, minha amiga, se eu achasse que você for tão bonito, eu era assim, pô. São, assim, coisas completamente diferentes de você ganhar massa e aumentar volume. Então, assim, às vezes, pra você perder peso, é uma estratégia. A gente vai ver amanhã, para você equilibrar suas miocinas, adipocinas ali, ter os processos inflamatórios, às vezes chega que... Quantas vezes vocês não pegaram no consultório de vocês? Aquele gordinho, troncudo, aquela que pô, aquela barriga, e tu fala, cara, tem uma bola de basquete dentro, só pode, dura, redonda é, E tu pega o exame fi, de sangue do cara, todo equilibrado. Porque o cara tem uma boa quantidade de massa muscular, por mais que tenha aquela gordura. E assim, clinicamente, óbvio que não é saudável o cara da assim, síndrome, é ele às vezes está muito melhor do que essa falsa magra.